Então, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje quem são as Testemunhas de Jeová. Mas antes, inscrevam em nosso canal, deixe o like, ative as notificações. É... os TJ, né, mais conhecido, foram fundados em 1870, também conhecido como Sociedade Torre de Vigia, por Charles Tazer Russell. Charles Tazer Russell fundou as Testemunhas de Jeová. É, ainda falando sobre eles, são conhecidos nas ruas né, por evangelizar as casas, entregando folhetos, panfletos. Também falaremos um pouquinho nessa parte 1 sobre suas doutrinas. Ah, uma das primeiras doutrinas dos testemunhos de Jeová é que eles se recusam a fazer parte do serviço militar. Né, por causa disso já foram muito perseguidos. Acompanhe a parte 2, pessoal. Deus abençoe.